E aí pessoal, estou em Cairo e indo para o museu, museu do Cairo e ele fica aqui nessa avenida e é importante dizer que lá dentro não pode ser filmado, então vou ter que filmar aqui fora e depois procura as fotos na internet ali no Google e esse é o museu, então ele parece a Casa Rosada da Argentina e é bem fácil, ele fica bem no centro, então tu fica hospedado no centro que eu aconselho, que é perto de tudo passa por essas portas aí e entra. e custa para estudante metade do preço e para quem não é estudante 160 egípcios que é dividido por quatro é, acho que é. dá mais ou menos 50 reais essa entrada estava em reforma e ele vão mudar na verdade o museu ele vai ser mudado para essa é a torre do cairo que fica nas, é, a, a torre mais alta de cairo fica no Rio Nilo, ó, esse é o Rio Nilo, vale a pena conhecer, então, são dois atrações, e esse aí é as pirâmides, ó. chegando nas pirâmides, já vê essas coisas é, gigantes, né, então, esses são três pontos turísticos que vale a pena você ir no Cairo, tá, é, conhecer, tá, com certeza as pirâmides e o museu não pode perder, tá, valeu, então, se inscreva no canal.